Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje vamos falar do mais nobre, porém menos conhecido, grupo de Quendi, os Vanyar. apesar de serem os que menos aparecem nas histórias, os Vanjera são os mais belos, altivos e nobres. Vamos ver o contexto geral deles e conhecer alguns de seus membros. Mas antes de começar, já dá o like aqui no vídeo, deixe a sua curtida, quem está chegando ao canal agora já se inscreve e clica depois no sininho do YouTube para ativar as notificações e ficar sabendo sempre que houver um vídeo novo. Fazendo tudo isso, você vai ajudar a dar mais relevância ao TT aqui no YouTube. E o vídeo de hoje vai para o Rodolfo Lima, o Ren Adalberto, o Rafael Bezerra e o Breno Monteiro. Vamos relembrar aqui algumas das coisas que nós já falamos lá no TT número 179, que foi sobre as divisões ou classificações dos Elfos. Na lenda do Despertar dos Elfos, que nós também já falamos lá no TT número 20, nós descobrimos que o primeiro Elfo a despertar foi Imin E seus seguidores eram os Minyar, que significa justamente Primeiros. Naquele tempo remoto havia exatamente, segundo a lenda, 14 Minyar, dentre os 144 Quendi que despertaram em Cuivienen. Portanto, era o menor grupo dos três. Lembrando que cada elfo homem tinha sua correspondente parceira mulher, então a esposa de Imin era Yminye. Os Minyar eram os ancestrais dos Vanyar. Dentre os Eldar, ou seja, os Elfos que partiram na Grande Jornada, havia três grupos, os Vanyar, Noldor e Teleri, como eu já falei lá no TT que eu indiquei para vocês. Mas o representante dos Vanyar que viajou com Orome para Aman, o Reino Abençoado, foi Ingwe. Não se sabe que destino teve Ímen. É que só nas margens do Lago Cuivienen, os Elfos moraram por cerca de 500 anos valianos. Muita coisa que não foi contada aconteceu até a época em que se iniciou a grande jornada. O primeiro grupo a fazer essa viagem foram os Vanyar, que chegaram primeiro em Beleriand. Todos os Vanyar foram para Valinor, e lá permaneceram. Manwë e Varda amavam os Vanyar acima de todos os outros, e a poesia e música lhes foi dada por Manwë. Os Vanyar eram altos, de pele pálida e cabelos dourados. Eram os mais reverenciados dos Eldar. Eram chamados também de Belos Elfos. O nome Vanyar significa louros ou claros, se referindo à cor de seus cabelos. Em determinado momento eles são chamados de Elfos de Lança, pois esta era a arma preferida deles, ao contrário dos Noldor que preferiam a espada e o escudo e dos Teleri que preferiam o arco. Em O Hobbit eles são chamados de Elfos da Luz, em inglês Light Elves, não confundir com Elves of the Light, aqueles Elfos da Luz, ou Cala Quendi, que viram a Luz das Duas Árvores. Os Vanyar primeiro moraram na cidade de Tirion, com os Noldor. Essa cidade ficava sobre a verde colina de tuna no Vale de Calakiria. Ali ficava a única passagem pelas Pelori, a cadeia montanhosa que dava acesso a Valinor. No centro da cidade ficava a Torre de Ingwe, o alto rei de todos os elfos, chamada Mindon Eldalieva. Em Tirion, no alto de Tuna, os Vanyar e os Noldor viveram muito tempo como companheiros.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 Depois, com o transcorrer do tempo, como está relatado em outro trecho, surgiu Nimloth, a Árvore Branca de Númenor. Essa torre tinha no topo uma lanterna prateada cujos raios alcançavam longe nas brumas do oceano. Seu nome significa algo como Nossa Torre dos Eldar, em Quenya. Depois, cada vez mais enamorados pela luz das duas árvores, foram mais para o interior de Valinor e aos pés de Taníquetil. Esta era a maior montanha de Arda, e em seu topo ficavam os salões de Manwë. Abaixo da morada de Manwë passou a viver Ingwë, que nunca mais pôs os pés na Terra-média. Indis, a segunda esposa de Finwë, o Alto Rei dos Noldor, era sua parente próxima. Ingwë, em Quenya, é composto por Ing, primeiro, e Ue homem. Portanto, seria algo como o Primeiro Homem. Os próprios Vanyar costumavam se denominar de Ingwer, em referência ao seu rei. O nome mesmo dele, inclusive, era Ingwe Ingweron, que significa algo como Chefe dos Chefes, dada a sua alta posição. Numa das primeiras versões de Ingwer, é dito que ele teve muitos filhos na Bem-aventurança de Aman. Dependendo da versão da história, Indis era filha de sua irmã não nomeada ou sua própria irmã. Dentre os escritos do Silmarillion, que não entraram para o Silmarillion publicado, está dito que Ingwë tinha um filho chamado Ingwil. Ele teria tido uma importante participação na Guerra da Ira, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Já que falamos de Indis, é importante destacar que ela se tornou a Rainha dos Noldor, mas ela era de origem Vanyarin. Ela era mãe de Findis, Fingolfin, Irme e Finarfin. Por isso que Finarfin e sua filha Galadriel tinham Dourado nos cabelos pois puxaram a Índis. Lembrando que o cabelo de Galadriel não era apenas dourado, mas também prateado, como foi dito lá no TT número 93. Muitas pessoas se perguntam por que Tolkien não escreveu muito sobre os Vanir ou porque eles não aparecem muito nas histórias. A verdade é que não teria muito a se contar, afinal de contas eles não tomaram parte nas grandes tragédias e conquistas que aconteceram na Primeira Era. A única vez em que os Vanyar voltaram para a Terra-média foi justamente durante a Guerra da Ira, já que eles compuseram as hostes dos Valar. Inclusive Ingwil, o filho de Ingwë, teria liderado os Vanyar, navegado o Grande Mar e atracado em Eglarest, onde derrotou os orques que tomaram o porto. Falando em orques, vocês que estão lendo a nova edição da biografia oficial de Tolkien viram que agora se escreve Orques? Essa é uma das mudanças que virão nos livros daqui para frente, e em breve serão explicadas pelos próprios tradutores da HarperCollins Brasil. Aguardem os próximos vídeos aqui do canal. Mas voltando ao vídeo de hoje, no volume 4 de A História da Terra-média, que se chama A Formação da Terra-média, Christopher Tolkien indica que foi um erro ter deixado Ingwiel de fora do livro Silmarillion publicado. Outros nomes para Inguil são Inguion e Ingil. Outra elfa dos Vanir com certa importância foi a Márie, que foi o amor da vida de Finrod. Mas, sobre ela nós iremos falar mais detidamente quando fizermos o vídeo sobre Felagund. Elémire também foi um Vanir notável. Quando as duas árvores foram destruídas por Ungoliant e Morgoth, ele compôs o Aldudene, um lamento pelo escurecimento de Valinor. Esse poema é conhecido por todos os Eldar. Idril Celebrindel, a filha de Turgon, era dos Noldor, mas seu cabelo era dourado, pois puxou sua mãe, Elenwy, que era dos Vanyar. Elenwy foi a única pessoa inteiramente Vanya a se juntar à fuga dos Noldor, e assim acabou caindo na condenação de Mandos. Mas ela morreu antes de chegar à Terra-média, tendo se perdido durante a Travessia do Gelo em Helcaraxê. Quando a Lua e o Sol foram feitos, os Vanyar lhes deram nomes. Chamaram a Lua de Isil, Esplendor, e o Sol de Anar, Ouro de Fogo. Sob estandartes brancos, os Vanyar fizeram parte das hostes dos Valar juntamente com os Noldor que moravam em Valinor, e nos barcos dos Teleri navegaram para a Terra-média para combater na Guerra da Ira. Essa batalha pôs fim ao domínio de Morgoth na Terra-média. Mas essa é uma história para um outro vídeo. Então é isso, pessoal! Essa foi a história dos Vanyar, os mais belos e nobres dos Eldar. Eles pouco aparecem nas histórias, mas foram decisivos na vitória do Oeste contra o Senhor do Escuro na Primeira Era. E eu quero agradecer imensamente aos nossos padrinhos e madrinhas que estão ajudando a incrementar o Tolkien Talk. Hoje quem se juntou ao timaço de Madrinhas do TT foram as nossas amigas Alessandra Garcia de Lima e Clara Borges. Muito obrigado a todos vocês que estão contribuindo. Seja você também um padrinho ou madrinha do TT e contribua para a evolução do canal. E eu quero mandar um abraço para o Tolkien Talker, o Wellery Azevedo, pois no último dia 25 de agosto foi o aniversário dele. Muitas felicidades aí, Wellery!